O primeiro Airbus A330-200 a ser convertido em avião-tanque sob o programa c 30 da Força Aérea Brasileira pousou na base aérea do Galeão no dia 26 de julho. A aeronave recebeu a pintura característica da FAB no centro de manutenção na Irlanda e após isso seguiu para Victorville, nos Estados Unidos, onde ocorreu a entrega contratual. A aeronave passa a ser operada pelo 2 Esquadrão do 2 Grupo de Transporte, Esquadrão Corsário, com sede na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A cerimônia de recebimento do KC-30 pela Força Aérea Brasileira e incorporação ao Esquadrão Corsário foi presidida pelo comandante da aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, e sobre ela lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Assim como nesta frase, o escritor alemão Johann Goethe dedicou parte de sua obra a nos ensinar o poder dos sonhos, dos desejos e das aspirações nas realizações humanas, por mais difíceis que possam parecer. Com alcance superior a 14 mil quilômetros, uma capacidade de transporte de carga e passageiros, muito superior aos demais meios existentes na FAB, o futuro KC-30 irá compartilhar com nossos demais meios da de aviação de transporte a realização de importantes missões em prol da defesa do nosso país e do apoio ao desenvolvimento nacional. A primeira aeronave KC-30 pousa agora e recebe as boas-vindas na base aérea do Galeão. Com a aquisição, a FAB aumenta sua capacidade em ações estratégicas como reabastecimento em voo, apoio logístico, ações humanitárias e evacuação aeromédica, seja ela nacional ou internacional. Como eu tive a oportunidade de falar na minha ordem do dia, esse é um avião que vai muito além da missão da própria Força Aérea. Ele é um avião do Estado brasileiro, um avião que vai cooperar com o desenvolvimento, que vai poder... É, prestar apoio para todos os ministérios, para todas as esferas. Minhas próximas expectativas, logicamente, além de receber a segunda aeronave, a terminar a formação de pilotos, mecânicos e comissários, é que a gente possa assinar o contrato ainda esse ano, e eu espero isso para novembro, é, para a gente transformar ele em toda a sua capacidade, ou seja, numa versão MRTT, um avião capaz de fazer reabastecimento em voo, e é fazer evacuação aeromédica, além de transporte de carga de pessoal. O recebimento do KC-30 hoje, a sua incorporação na Força Aérea, ele modifica o patamar da nossa Força Aérea em relação ao transporte estratégico. Era uma lacuna que nós tínhamos perdido. Em, em relação a ter essa capacidade de transportar grandes cargas a grandes distâncias. E ainda essa capacidade que a aeronave terá futuramente de ser convertida em reabastecimento do voo nos dará uma, uma flexibilidade muito grande, características da Força Aérea, velocidade, flexibilidade e capacidade de transporte de carga. O recebimento da aeronave marca a reativação operacional do esquadrão, que estava sem aeronave já fazia três anos. É a maior aeronave já operada pela Força Aérea Brasileira recolocando a capacidade estratégica de volta à nossa força. É uma aeronave que pode voar mais de 15 horas, pode fazer um voo direto do Galeão para a China e futuramente a gente vai poder fazer novamente reabastecimento em voo. Além de provocar a integração nacional e poder fazer também a ajuda humanitária. Os pilotos da FAB que irão operar o novo KC-30 iniciaram o curso na Universidade da Azul Linhas Aéreas em junho. O treinamento ainda inclui os comissários e mecânicos do Esquadrão Corsário. Para que os militares pudessem operar as novas aeronaves da Força Aérea, foi necessário um curso específico, como todos os processos de pilotagem, manutenção e segurança. Para celebrar a data, sobrevoaram o céu da Base Aérea do Galeão, a aeronave de unidades operacionais da Força Aérea Brasileira. O diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, Fábio Barros Franco de Campos, entregou a chave simbólica da aeronave C-30 ao comandante da aeronáutica Tenente Brigadeiro Batista Júnior participou do batismo do FAB 2901 como forma de simbolizar o recebimento da primeira aeronave pela Força Aérea Brasileira. A Azul ela tem um DNA de ser uma empresa sempre brasileira, verdadeiramente brasileira. Para nós, a importância dessa parceria com a Força Aérea reflete um pouco desse DNA. A Azul é uma empresa que desde a sua fundação ela vem trabalhando para servir o Brasil, conectando cidades brasileiras indo além de São Paulo, Rio e Brasília, explorando todos os rincões do nosso país. Então, qual a missão da FAB, que é servir todas as nossas extensões, os 22 milhões de quilômetros quadrados? A entrega da aeronave hoje, mais uma parceria da Azul com a FAB, reflete e né, demonstra essa importância dessa parceria. E essa aeronave, que estava servindo o Brasil e os brasileiros de uma maneira civil, levando os brasileiros para todo o Brasil e para o redor do mundo, agora passa a cumprir mais uma missão pelo nosso país, junto à Força Aérea Brasileira.